Bem-vindos editores, algumas semanas atrás propus o um desafio lá no meu Instagram, onde vocês estariam criando uma manipulação, porém seria a partir da referência da minha própria manipulação, Para isso então eu enviei os assets originais que eu utilizei e pedi somente que vocês fizessem algo diferente, adicionando mais imagens e criando também novas histórias. Eu pensei em várias formas de como construir esse vídeo, Seria alguma coisa algo mais robótico, apenas a imagem e do lado algum feedback, porém eu achei ainda mais interessante fazer um vídeo mais ao vivo, realmente Mostrando aqui as correções e que vocês consigam estar aprendendo junto comigo. Eu acredito que esse vídeo será o mais longo do canal. Portanto, eu agradeço muito pelo seu apoio e vamos nessa então para o Photoshop. Bem galera, já tenho aqui então todas as layers selecionadas de todos os trabalhos que vocês me enviaram. Muitíssimo obrigado por cada um de vocês que participaram desse desafio. É muito importante não somente para mim, mas principalmente para você também estar se dedicando, aprendendo e participando de movimentos em conjunto de outros artistas. Eu já participei de outros desafios também no início da minha carreira, foram momentos alguns deles bem vergonhosos até mesmo onde as pessoas deram risadas da minha arte de outros profissionais que estavam participando também. Aquele foi um momento muito importante onde eu acabei até mesmo aprendendo algo, acabei me esforçando me dedicando um pouco a mais para nunca mais passar por esse momento, mas de todo jeito eu acho que é algo completamente desnecessário. O que eu quero dizer com isso é que a partir daqui em diante eu vou estar dando realmente feedback, eu quero que vocês estejam abertos a entender que todo o meu pensamento vai ser pensando no seu crescimento e na sua melhoria, mas acima de tudo eu tenho que ter um respeito muito grande por cada arte aqui de vocês, é, porque no mínimo vocês estavam pensando em apoiar o meu trabalho participando desse desafio, então só quero que vocês abram a mente e participem bastante é, fiéis mesmo aqui a todas as correções Vamos começar pela arte do Dan Apolo ou Dan Apolo. E eu queria até mesmo pedir desculpa, Dan, mas eu vou estar utilizando a sua arte aqui como referência para várias outras artes. E isso porque eu acabei identificando algumas coisinhas que vão se repetir em várias outras também. Então eu acho importante eu colocar isso daqui somente na sua para conseguir resumir, porque tem várias participações para o vídeo não ficar absurdamente longo. Então eu peço até mesmo desculpas, mas ao mesmo tempo aproveite porque você vai receber um feedback ainda mais completo. Então, vamos nessa. Eu consigo reparar algumas coisas aqui nas artes gerais de vocês relacionadas à fotografia e a fotografia nada mais é do que é a cópia, é uma réplica da natureza, é onde come começa tudo da manipulação de imagens por mais que estamos fazendo algo aqui digital no Photoshop, mas tudo isso parte da natureza, por isso que eu falo que é muito importante sair um pouco da tela observar um pouco a vida lá fora é uma coisa tão simples, tão gostosa de fazer mas que a gente acaba é, pulando né, essa parte por tantas coisas que tem para observar lá fora também tantos ruídos, né, muita informação e tudo mais, porém de todo jeito é muito importante a gente sempre estar com o olhar crítico ativo. E aqui eu consigo então perceber várias coisinhas que são muito simples de serem corrigidas e relacionadas à fotografia. A primeira delas, vamos observar aqui a nossa lua. Essa lua é muito, muito complicado a gente ter ela desse tamanho aqui, a menos que eu esteja fotografando com uma 300 milímetros, uma 400, 600 mm uma lente de grande zoom. E se eu tenho uma lente dessa, seria também muito complicado eu conseguir todo esse plano conseguir centralizar, né, todo esse plano aqui e mais a modelo. Ou o fotógrafo então estava absurdamente longe, né, desse, desse ambiente o que eu acho bastante improvável então é interessante a gente tomar cuidado quando a gente quer fazer algo que é visualmente bonito, é artisticamente bonito, sim, colocar essa lua com certeza, mas não é realista, é somente uma forma de observação, a gente vai estar estudando a partir desse momento, fotografia e a fotografia, a natureza por mais que você, ou por mais que qualquer pessoa não conheça nada de Photoshop, de manipulação de imagens, de fotografia. Na fotografia, não tanto, porque todo mundo, hoje em dia, tem um celular. Então, todo mundo que tem celular, provavelmente já tentou tirar foto da Lua. E sabe que o resultado... É bem desastroso, onde aparece somente um pontinho, como se fosse um poste luminoso, um ponto luminoso no céu. Então, por mais que a pessoa não conheça nada de manipulação, ela sabe como que funciona a vida. Ela sabe que dificilmente é, a gente consegue fotografar a lua desse jeito. Então, é legal a gente somente tomar um pouco de cuidado, mas perfeito. Tendo essa lua aqui, então, o que eu consigo observar em segundo lugar? É, a fotografia, como por exemplo o teatro, o que tem luz... É mais observado O que tem sombra é menos observado O teatro, quando a gente vai entrar em cena A gente entra pela luz Vai sair de cena A gente vai para as sombras E aqui na fotografia também Nessa sua imagem A lua, ela é um ponto muito Tá dando muita atenção né, nessa lua Até mais do que a própria modelo O meu olhar, ele vem diretamente aqui para essa área de cima da imagem E depois que ele vem fazendo Então toda a leitura do restante Eu acho que poderia talvez inverter isso Deixar a lua assim luminosa Deixar também esses Isso daqui Tá interessante mas deixar ainda mais então Conseguir levar mais ainda atenção Exatamente para o seu ponto principal Que é a sua modelo Mas vamos nessa Agora pulando para modelo Ela ficou muito interessante Eu já gostei bastante Está super clipando aqui a parte da espada E eu até mesmo gostei da história Porque eu vejo a modelo como um tom oriental Não sei pelo cabelo ou então pelos olhos Mas então acaba combinando né A história vai sempre se somando Gostei bastante Ficou muito bem clipado O efeito do fogo também muito bem feito Porém aqui a sua sombra é legal tomar um pouco de cuidado porque sombra tem duas coisas, uma que sombra tem cor, então dificilmente ela vai ser realmente preta, que a menos que a gente tenha uma fotografia absurdamente escura, mas sempre a sombra tem cor, a gente consegue até mesmo reparar aqui pela própria fotografia, pela própria imagem, se eu venho aqui na layer da imagem e pego aqui pelo meu color pick uma corzinha do cenário, eu vejo ó, que ela tá na tonalidade um pouco mais azulada. Então, eu poderia até mesmo já começar a replicar isso daqui através dessa informação da minha própria fotografia. E além de tudo também que a sombra, ela dificilmente é assim, somente uma bola embaixo da pessoa. Ela geralmente tem alguma forma, levando então toda a forma do que vai estar acima dela, do que ela está proje é, sendo projetada, né? Então aqui no caso seria mais ou menos a sombra vindo um pouco mais potente. Como você tem então a lua absurdamente forte, né? Com uma luz muito forte, essa parte toda aqui seria na verdade silhueta seguindo pela fotografia, mas vamos supor então que você esteja usando um LED aqui na frente da câmera, então conseguiu iluminar novamente o modelo e o seu cenário mas de todo jeito, essa sombra aqui estaria sendo levada um pouco mais para frente, porque a lua ela tá numa potência muito maior e a mesma coisa aqui também do hoje, né? Fazer a sombra mais bonitinha sendo arrastada. Outra coisa galera eu não vou estar fazendo os ajustes perfeitos aqui, selecionando e tudo mais, eu vou fazer o mais simples possível, mas que vocês consigam estar acompanhando, aprendendo e depois replicando também na sua casa, beleza? Outra coisa que eu consigo perceber. Eu acredito que mais três correções. Eu vou seguir aqui pela parte do cenário primeiro. Eu gosto bastante da simetria. Eu acho que ficou interessante você colocar essa janela iluminada deixa eu colocar uma cor um pouco mais clara, então essa janela aqui iluminada e essa daqui ficou um pouco mais realista também, né, tinha pessoas nessa sala e tinha pessoas naquela outra sala, mas também artisticamente e visualmente falando eu acho muito mais interessante quando tem a simetria, nossa, eu fiz um traço aqui horrível mas tivesse essa janela e essa janela, essa janela e essa outra também aqui, eu acho que fica um pouco mais interessante, o telespectador não precisa ficar procurando muita coisa quando a gente tem um reflexo, fica muito mais fácil do telespectador observar nosso ponto focal, porque tem uma parte da imagem e a outra somente se replica, o cérebro não precisa fazer uma segunda leitura, ele já consegue identificar que é algo idêntico praticamente então isso facilita, facilita a leitura da sua imagem é, eu acho interessante, mas é um gosto mais pessoal, agora duas coisas que a gente pode realmente corrigir, a espada aqui em primeiro plano, qualquer elemento na verdade em primeiro, primeiro plano é interessante a gente tomar um pouquinho de cuidado um pouco maior, porque o telespectador também não está conseguindo observar qual foi o seu pensamento? Como você colocou um elemento que está saindo da sua cena... Claro que fica aberto para o telespectador também pensar o que ele quiser. Ah, tinha um vaso aqui de terra e então a faca tá fincada ali. Mas se você queria passar a imagem de que alguém chegou aqui, colocou a espada com muita força e ela ficou no piso. Dificilmente talvez o telespectador possa pensar nisso. Tô somente dando alguns exemplos mesmo, né? Mas exemplos que são realmente possíveis. Então eu acho legal. Ou você assumisse e colocado, tivesse colocado aqui várias espadas espalhados aqui nesse primeiro plano, ou então retirado ela mesmo, porque ficou uma informação é, completamente desnecessária quando sozinha. Eu acho interessante ou assumir então, ou retirar esse elemento. E agora, por fim, o seu Lámen aqui, que eu achei também legal, também foi somando junto com a história oriental, né? Porém, ele ficou com uma tonalidade aqui quente, né? Eu acho que você colocou esse glow aqui tentando passar a temperatura pra ele, mas eu acho que essa temperatura ela não é demonstrada geralmente assim na fotografia. Geralmente ela fica normal mesmo, não tem esse glowzinho aqui. Se você quisesse realmente colocar ele, então eu acho legal colocar ainda mais partículas. Vou colocar uma opacidade mais forte aqui no meu brush. Poderia ter abusado um pouco mais ainda das partículas, mostrando então que era alguma coisa um pouco mais de desenho, né? Você queria sair um pouquinho da realidade talvez mesmo. Então vamos sempre assumindo toda essa história. E depois também o seu próprio miojo, o seu próprio lame, com muito cuidado. Não faça assim tão agressivo quanto o meu, seria de miojo por miojo, é, com zoom maior, com brush menor, etc. Mas eu acho que começaria então a deixar ele um pouco mais luminoso, um pouco mais realmente neon. Então assim você teria exatamente essa ideia sendo passada para quem estiver observando a sua imagem. Realmente o mi hoje ele estava quente, mas ele também era alguma coisa que estava é, que era luminoso, né? Eu acho interessante passar essa ideia, eu gosto bastante de trabalhar com as luzes sempre. Mas é isso então, den Apollo e para todo mundo também que estiver assistindo, porque daqui em diante agora eu vou estar falando coisas que vão se repetir. Então é isso aí, vamos nessa então pular para a próxima, Gale e Sky Design. Cara, eu acho essa arte, ela é muito pesada. As cores e as informações acabam pesando bastante porque tem muita cor forte, que a gente já pode simplificar ela com o Rio Saturation, pega o magenta, coloca um pouco mais fraco. Os blues, eu não gosto de tirar muito porque fica uma cor meio suja. Aqui, um escuro meio sujo. Então, colocar um pouquinho menor aqui o valor dele. Magenta até mais, talvez ainda. Amarelos, os vermelhos, poderia retirar um pouquinho aqui da pele da, da nosso modelo. E assim, eu já teria, então, um peso um pouco menor nessa sua imagem já fica um pouco mais fácil da gente conseguir observar os detalhes, observar exatamente o que você estava querendo passar, né? Querendo transmitir. E a outra parte do peso da imagem, são também nas ima é, nesses assets que estão muito duros, muito chapados. Fotografia, a gente pode falar chapados para duas coisas. Ou quando a gente cria um curves aqui e desce as sombras, ou então eleva, é, eleva as sombras, ou então desce as luzes. Assim a gente tem um efeito chapado, sem muito contraste. Ou então chapado realmente algo muito plano, como tá essas nuvens aqui. Então, eu acho que poderia trazer mais. Mais tridimensionalidade. Como poderei fazer isso? Eu tenho um brush aqui que eu vou convidar vocês a estarem assistindo o meu vídeo aqui no canal. Ensinando como construir ele. O vídeo, se eu não me engano, está escrito é, como criar nuvem realista. Pesquise depois aí. E aqui esse meu brush eu posso vir então ó, criando algumas outras nuvens que vão estar interagindo junto com o modelo. Saindo então somente desse plano reto aqui onde ela está sentada. Agora sim. Não dessa forma também, né? Você pode fazer com um pouco mais de cuidado. Mas agora sim, então, ó, tudo fica um pouco mais dentro um do outro. E assim a gente vai ganhando, então, tridimensionalismo, a gente vai ganhando, então, profundidade na imagem. E a nossa história, ela vai se continuando, né? Quem vai observar a nossa imagem, eu quero que ela passe o maior tempo possível observando ela. Então, somente dois ajustes, nós já temos já uma imagem muito mais tranquila e muito mais profunda também, com uma história muito mais é, longa, né? E eu acho bem interessante fazer tudo isso, porém, claro, como eu disse, com um pouco mais de cuidado. Vamos nessa para a próxima, o Marco DZA. Marco, eu acho que nessa sua imagem faltou um pouquinho de ambientação. Já tem aqui todos os assets, tudo já está bem pronto aqui para você, porém faltou agora realmente ambientar, seguir exatamente com a sua informação. Como eu disse lá na imagem do Dan, ou do Dan... <risos> Tudo que é mais iluminado, vai, se, vai chamar muito mais atenção. E tudo que é mais escuro, chama um pouco de menos. Qual é o ponto principal, então, da sua imagem? A partir dessa frase, qual seria o ponto principal? Exatamente toda essa nuvem, né? Que tá aqui atrás da modelo. Tirando, então, toda a atenção da modelo... Mas não tanto assim porque ela ainda está iluminada então E não tanto também aqui da, do prédio seu Porque ele também está iluminado junto com o seu céu Então acaba ficando muita informação para ser lida E a informação ainda na sua ordem incorreta Então eu aconselho diminuir completamente essas nuvens E depois começar a ambientar tudo isso daqui Pegando por exemplo uma layer Vou colocar uma cor um pouco mais azul um pouquinho mais aqui assim essas notas por exemplo se você quiser uma luz muito forte na parte de trás então a parte da frente opa coloquei ainda o brush meu de nuvem Vou colocar a opacidade um pouco mais baixa então a parte da frente aqui nessas notas seria praticamente escuro então recebendo essa luz novamente nós vamos começar a ganhar tridimensionalidade na imagem e a gente vai começar também a perder aquela imagem, aquela falta de profundidade, né? Aquela falta de, de história realmente não dessa forma novamente, você vai pegar a layer certinha aqui do dinheiro vai selecionar ela, vai pintar da forma correta, mas somente para você entender então, escureça a parte da frente já que você quer ter uma luz de trás observando a fotografia Sempre que eu tenho uma luz muito forte atrás de alguém Eu tenho ela praticamente como silhueta Então estudem mais a fotografia Antes de ter essa ideia Entendo que você quer fazer uma luz de trás Então vai no Google e pesquisa Backlight, Backlight Photo Você já vai encontrar várias referências E já vai entender exatamente o que é necessário Ser feito na sua imagem independente do seu conhecimento De Photoshop Você já vai entender o que é o principal de todos Que é exatamente a leitura da nossa própria natureza Então fazendo toda essa ambientação Você já vai ter uma imagem Perfeito Aqui outro detalhe também muito grande Que se repetiu na imagem também do Dan Que eu acabei esquecendo de falar E vai se repetir também em várias outras É exatamente que outra questão da fotografia Como eu tenho o pé da modelo desfocado Então nós devemos começar a imaginar Que todo o restante do cenário Deve respeitar essa informação como que eu vou respeitar essa formação somente observando? Como eu tenho o um pé aqui desfocado, porém a mão dela não está tão desfocada e o rosto com certeza já estava focado, mas a mão dela também estava focada. Então eu imagino que o fotógrafo estava usando uma f5.6, uma f8, por exemplo, na abertura da sua lente. Essa abertura, ela traz um ângulo, uma linha de foco um pouco maior, com certeza. Então a gente pode começar a imaginar onde estaria essa linha de foco. E a gente pode fazer mais ou menos aqui um quadrado, um retângulo na verdade, apontando ó, pra gente somente de forma visual. Onde estaria a minha área de foco? Então essa parte aqui do meu chão Seguindo meu tênis Estaria também desfocada E todo o restante aqui da, da minha imagem Também continuaria em desfoque E isso é até mesmo interessante Porque se você quiser colocar notas desfocadas Também na frente da lente Já ia causar ainda mais profundidade E isso soma e muito na sua história Então toda a parte aqui de cima Seria desfocada por menos ou por mais Que seja pouca, de pouco desfoque Mas teria que ter o desfoque Aqui também um pouquinho na parte de baixo da sua imagem observando aqui novamente a do Dan existe a mesma coisa, o meu chão ele está focado, enquanto o meu tênis eu consigo perceber o desfoque e ele tem um highlight também muito duro, mostrando que tem foco no meio do, do não foco então isso daí causa um pouco de incômodo também, mas então vamos continuar esse daqui foi o meu feedback para sua arte Marco, trabalhar um pouco mais a ambientação criar um pouco de ajustes aqui com curves, escurecendo algumas layers, invertendo sua máscara pegando seu brush na cor branca você pode vir então ó, pintando também aqui, criando ainda mais profundidade, depois você vai trabalhar também junto com as cores, toda essa parte aqui ó, poderia ser um pouco mais escura também, ó, retirando um pouco dessas luzes, o seu céu talvez um pouco mais e a gente vai levando cada vez mais o olhar exatamente para o ponto nosso de maior interesse que é a nossa modelo, de preferência os seus olhos, depois o seu rosto e toda essa leitura vai se ampliando até o final da sua imagem. Vamos nessa agora então para o próximo Anderson Boniatti Eu já até mesmo fiz um pequeno feedback Quando ele postou essa, essa arte dele E o principal que eu falei foi exatamente esse Bank Que tá numa área muito acima aqui da sua, do final da sua fotografia por mais que essa imagem foi construída no formato do Instagram, que vai encaixar perfeitamente no Instagram, mas de todo jeito esse bank tá muito acima e quando a gente tiver outra fileira aqui de imagens na parte de cima também, essas informações aqui vão começar a se conectar e isso daqui talvez não seja muito interessante. Observando seu feed vai ficar uma coisa um pouco confusa, então eu colocaria o bank no máximo aqui nessa altura, e eu curto muito, na verdade, trabalhar com os elementos exatamente nessa medida aqui central da imagem, onde eu tenho, então, um distanciamento do restante, quando observado lá no meu feed. Eu curto muito fazer exatamente nessa parte central, com o rosto mais ou menos do modelo, talvez, ou do meu objeto principal, pegando um pouco mais aqui na linha de cima, mas nunca trabalhar essas áreas aqui realmente extremas né da minha imagem. Outro detalhe também agora, Questões agora da, de fotografia Mesma coisa também Quando eu tenho uma iluminação muito forte na parte de trás da minha imagem Toda a parte aqui da frente vai ser silhueta Observando realmente fotografias A gente consegue é, perceber isso claramente Então toda essa parte aqui da minha modelo Este dinheiro também aqui Seria tudo bem mais escuro Mostrando quase silhueta Tomem cuidado com as suas sombras para não ficar algo tão pesado a ponto de perder informações. Pense que estamos cada vez mais comprando câmeras caras e câmeras que possuem qualidades cada vez melhores. Então, quando a gente começa a perder informação, pode ter certeza que algo não está saindo corretamente porque nós estamos perdendo toda essa qualidade de uma câmera absurdamente cara né, que nós estamos comprando. Então, tomem bastante cuidado com isso. Trabalhem sempre com as informações, é muito mais interessante. E depois também, se você quiser exatamente, então, colocar essa luz muito forte aqui, então, respeitasse também aqui as suas sombras. A gente teria uma sombra um pouco mais dura vindo aqui na parte de fora e depois aqui, ó, vindo toda essa parte aqui sendo bem escura. A parte aqui de baixo do modelo seria também escura, mas, novamente, sem perder a informação. E aqui também a mesma coisa vindo um pouco mais pra cá e toda essa parte aqui assim. Beleza? Então assim, ó, observando de longe, somente pra gente conseguir ver o resultado a gente já tem uma outra leitura um pouco mais realista, eu acredito. Então, seguindo quesitos da fotografia, a gente consegue e sempre vai conseguir fazer uma manipulação cada vez mais realista e mais interessante. Vamos nessa para a próxima. Aqui também, somente Anderson, antes na verdade, tem muita luz, eu acho que foi pintada é, de maneira muito exagerada aqui no rosto do modelo, não precisava desse azul e aqui algumas linhas também, alguns traços que não foram bem pintados realmente também, então somente fazer com um pouco mais de carinho, um pouco mais de amor, porque o restante a história foi muito bem construída, eu gostei bastante, deve ter dado um trabalho absurdo ter colocado todos os assets aqui do, do dinheiro o cenário e o banking, então de todo jeito, parabéns né, mas essas correções iriam ajudar e muito vamos nessa agora então para o nosso Gabriel Pereira, Gabriel uma arte super tranquila, uma visualização visualização, né? Super tranquila, super agradável, porém ao mesmo tempo ela pesa em alguns momentos nós temos aqui algumas informações, essa área aqui, por exemplo a parte de cima da fotografia sua ela tá uma delícia de ser observada toda essa parte aqui assim, ela tá uma delícia de ser observada, apesar que aqui tem uma área muito branca, também perdeu a informação do mesmo jeito que acontece com as sombras vai acontecer com as áreas de luzes, perdeu a informação, não é interessante, ilumine sim, com certeza, mas não a ponto de ficar tudo iluminado então tome um pouco mais de somente cuidado com isso Então eu tenho toda essa área aqui está gerando uma leitura super tranquila mas aqui desse lado já tem uma leitura bem pesada, bem dark, a modelo ficou muito escura e principalmente aqui essa pedra, eu acho que poderia então ser algum murinho, algum murinho um pouco mais claro, alguma cor mais clara mesmo que seja cimento realmente mas que fosse algo um pouco mais clean do que realmente uma pedra pesada a gente tem o peso aqui, tanto nas cores dela né, nos seus volumes que estão muito escuros, muito puxados mas também no peso de uma pedra a gente sabe que essa pedra que ela seria pesada, e isso daí interfere isso daqui influencia na leitura da nossa fotografia, então trocar essa pedra aqui, poderia também trabalhar um pouco mais aqui com as suas luzes colocando luzes ainda mais ó, em todos esses elementos aqui, Vou colocar um blend mode rapidinho, qualquer um mesmo Ó, todos esses elementos aqui teria um pouquinho mais de luzes e isso daqui você vai estar então assumindo para o telespectador pô, realmente eu coloquei ó, um sol muito forte mas eu estou adicionando aqui no meu cenário os elementos que estão correspondendo né para esse sol então teria uma iluminação toda aqui teria também aqui ó, fazer esses galhos aqui um pouco mais iluminados não importa ó aqui na parte da beirada também um pouquinho e agora principalmente também na no nosso modelo por que não colocaria um pouquinho aqui na sua testa e toda essa área aqui do cabelo dela estaria então recebendo também todas essas luzes. Aqui, essa parte do cabelo dela estaria na orelha. Esse daqui, principalmente. E esse daqui, é um pouco mais do lado somente. Não teria desse daqui, né? Mas teria assim desse lado. Aqui em cima da cabeça. Enfim. Aqui um pouco mais na testa. Depois, preenchendo também ó, toda a parte aqui em volta do modelo. Entrando em toda essa área aqui e demonstrando sempre, né? Assumindo. Ao telespectador, eu quero que você entenda né que esse meu sol ele foi algo proposital. Então, eu vou fazer um pequeno ajuste aqui depois a gente vai conseguir retirar o zoom. E ver que mesmo que muito tosco aqui, mas ainda vai funcionar. Mais ou menos assim. Vou retirar. Vemos o antes e o depois. Antes e o depois. Então só agora sim está começando a ser afetado. Essa borboleta, por mais que você queira ter feito algo é, surreal mas eu acho que ela poderia, então, ou então ser muito maior, ou ela ser pequenininha, realmente natural, como seria uma borboleta desse estilo aqui. Por que que eu falo isso? Porque essa outra aqui, ela ficou no tamanho natural. Ela tá na frente da câmera, mas ela não ficou nem gigantesca. Então, ou você aumentaria essa borboleta, de forma bem grande mesmo, demonstrando que era algo surreal, ou então eu acho que Diminuir essa borboleta e se ficar muito pequena a ponto de gerar somente alguma informação desnecessária, retirasse ela realmente, colocando ela em outro lugar, não sei. Mas então seriam esses meus feedbacks, né, trouxesse essa suavidade para toda a sua imagem, sem escurecer. Quando a gente escurece, a gente retira é, a observação do nosso telespectador. Então o ponto de maior atenção da sua imagem era esse daqui, sendo que você poderia é, elevar essa, essa leitura sua para todo o restante. Perfeito, vamos nessa então para o nosso próximo José Ivo José, eu acho que você já riscou colocando alguns elementos a mais Não sei qual é o seu nível, né? quantas, quantas é, manipulações que você já chegou a fazer Mas parece que você já riscou colocando alguns elementos a mais na cena Mas isso daí é interessante a gente tomar um pouco de cuidado Porque talvez acaba confundindo um pouco mais Mas vamos nessa também Observar aqui o que pode ser corrigido no seu cenário e depois eu vou vir aqui para a sua modelo e te mostrar algo que vai ajudar bastante a tentar clipar ela sem ter que fazer nenhum tipo de ajuste, até mesmo. Às vezes, somente colocar modelo seu no seu cenário, desde que muito bem pensado, já ajude a colocar a tudo ficar perfeitamente e as pessoas observarem como algo realmente real. <risos> Mas vamos observar aqui primeiro o nosso cenário, vou colocar um Blend Mode aqui de novo. O meu fogo, por exemplo, eu tenho aqui uma informação dele bem forte, porém, ele poderia ser realmente forte. Eu poderia realmente estar falando para o telespectador, pô, isso daqui é algo luminoso. Vou colocar um pouco mais branquinho aqui. Opa, foi muito. Não, estou dizendo agora que sim, isso daqui é algo luminoso. E depois eu posso também vir aqui no cenário, colocando ó, esse efeito aqui, passando por toda a parte. E que ele seja realmente afetado, né? Por esse fogo que está tão forte aqui para a gente. Eu viria pintando aqui Fazendo todo esse ajuste de forma bem é, cuidadoso né? Muito melhor do que a minha Mas assim eu já consigo então, ó, transformar essa parte E a partir de que eu coloco o meu fogo eu também preciso colocar as sombras as sombras são as partes mais importantes porque é o que a gente realmente acaba esquecendo sombra é muito importante realmente também porque como é uma informação que está nas áreas escuras é não chama tanto a atenção como eu já falei e isso acaba dificultando porque a gente acaba também esquecendo de fazer o estudo pelas sombras então prestem mais atenção nas sombras observe um pouco mais a natureza que esse daí vai ser o caminho as luzes a gente tá o tempo todo observando o nosso cérebro já tem com muito mais facilidade né a entender como funcionam as luzes, mas as sombras é um ponto um pouco mais complicado. Então, ó, como eu tenho essa luz aqui vindo do fogo, toda essa parte aqui então do meu balde ele estaria então ó, um pouco mais escuro e levando a sombra exatamente para cá. Toda essa parte dos meus livros exatamente a mesma coisa. Eu poderia ter pego uma cor um pouco mais escura, né? Ficou muito claro aqui assim. Também aqui o balde estava muito claro. Tudo para lá. Aqui eu acabei perdendo muita informação. Isso daí é legal tomar cuidado, com certeza, mas cara, eu achei muito legal você modificando, né, colocando aqui essa capa, isso daí realmente ficou legal. Aqui em cima no cabelo dela tem um recorte estranho, ó, tem uma coisa que acabou vazando também do recorte. Outra pessoa acabou fazendo isso, eu tinha observado antes, depois a gente vê isso, mas acabou fazendo um recorte errado aqui no, na parte do cabelo dela. E agora pra gente ajeitar então somente a nossa modelo, pra você entender o ponto crucial aqui do que ajeitar na sua manipulação. A gente, nós temos aqui uma grande referência na vida do que que é o reto, do que é o pé no chão, que é exatamente através do nosso horizonte. A linha do horizonte é uma informação absurdamente importante para a gente criar as nossas manipulações. Mesmo que eu não tenha essa referência aqui na manipulação dele, eu consigo observar mais ou menos pelos olhos mesmo, onde que estavam os, os horizontes e consigo perceber também que eles não estão batendo. Aqui no modelo, eu acho que o horizonte dela estava batendo mais ou menos, opa, fiz uma linha errada tava vindo mais ou menos aqui nessa direção, mais ou menos perto da bunda dela, enquanto do meu cenário, por mais que eu não, seja, não esteja vendo onde estão as montanhas e tudo mais, mas eu acredito que o horizonte vai passar também mais ou menos aqui nessa reta da parede, então eu vejo que tem uma diferença nesses dois horizontes da minha modelo com o meu cenário e isso daí dificulta a leitura, isso daí mostra realmente que era uma montagem, né? E nessa, nesse caso, não teria como fazer isso, porque você teria que colocar então a modelo um pouco mais para cima. Essa parte da cintura dela teria que chegar nessa linha. Porém, ela ficaria então perto do fogo e já não ia dar certo essa ideia. Então, o que eu aconselharia? Poderia utilizar essa mesma parede, mas esse chão, em vez de vir para cá, essas linhas vindo para cá, ela teria que vir para cá. As linhas do chão teria que ser diferente também Chegando então bem próximo aqui do pé do modelo Essa parte aqui da frente do pé do modelo Seria a parte mais próxima da sua lente E a parte de trás então ia afastando na sua perspectiva Esse daí é o ponto crucial que eu consigo observar nessa imagem Que já ia ajudar bastante Encontrando somente esse chão Mostrando que a modelo estava realmente clipada Ou realmente a sombra, o restante As sombras aqui dos objetos Eu já não me importaria muito Eu já acharia até interessante Porque ficou uma cena bem complicada Complexa, mas uma cena interessante também, né? Tudo tá clipando bastante aqui. Essas luzes poderia colocar um pouco mais iluminado, talvez um pouquinho mais, mais clarinho. Essas áreas aqui, assim é ferro, né? O ferro ele, ele vai passar até mesmo aqui às vezes ó, na sua vassoura, só um pouquinho, não sei, vindo pintando por toda essa área aqui e trazendo ainda mais também o oh, ambientação, né? A ambientação na imagem ela é muito importante toda essa área aqui do lado. E vamos observar, então, o antes e o depois. Colocar aqui. Não, essa daqui não precisa. Antes. Agora. Tudo vai se clipando, né? Tudo vai realmente parecendo que estava naquele local, que isso daqui era realmente uma fotografia, tem muita área escura tem muita textura diferente aqui eu tenho textura aqui do, do fogo com uma seleção que não ficou interessante mas eu tenho uma textura aqui então nessa parte uma outra textura aqui na parede que tá um pouco de esfoque, a janela já tá um pouco mais focada isso daí com certeza é um grande problema mas isso daí também é algo que você vai aprendendo, você vai desenvolvendo com o tempo, agora esses quesitos aqui da sombra e principalmente da perspectiva já é algo que você pode estar tá começando exatamente agora, portanto por isso que eu eu acho mais importante estar ressaltando aqui no seu feedback, beleza? Mas é esse então, José, e vamos nessa agora para o próximo. Galera, esse vídeo vai ficar o vídeo mais longo de todos, mas eu tenho certeza que vocês estão aprendendo muita coisa aqui junto comigo. Então, eu agradeço muito pelo seu apoio. Se você puder comentar, compartilhar isso daqui com seus amigos e amigas que querem estar aprendendo manipulação de imagens de forma gratuita e de forma divertida. Então, eu agradeço muito, realmente. Vamos nessa agora para o Marcelo Mendes. Marcelo, eu acho que também ficou uma imagem muito pesada. Tem muita informação aqui contrastada demais, né? Muita informação pesada em todos os sentidos, tanto nas cores quanto essas pedras. Muito... a gente consegue ver que tá um peso realmente, né? Muito grande. Primeira coisa que a gente pode ir corrigindo seriam as cores. Somente as cores já ia trazer uma suavidade bem maior. Tirando um pouquinho aqui do azul, um pouco do verde, um pouco do cian também. O cian pode ficar talvez... Não sei, uma, um rio aqui diferente. Depois o nosso modelo iria clarear também um pouquinho. Mas enfim, somente essa parte da cor a gente já consegue, veja uma leitura um pouco mais tranquilo, não que isso daqui esteja correto ainda, mas como tirando as cores, a gente já tira também uma parte desse peso que eu tô falando, não somente o peso em quantidade de ácidos ou de tudo mais, mas o peso realmente de observar uma imagem e ver algo, cara, isso daqui tá muito pesado, isso daqui, é, o meu olhar, né, tá desgastando muito para observar ela, então o telespectador passa também um tempo menor observando a sua imagem, isso daí é horrível com toda certeza. Essa máscara aqui, ela não combinou com a história, poderia com certeza retirar ela e até mesmo se você quisesse colocar ela de todo jeito, ela teria que ser um pouco mais dentro aqui, sim, então, do mato. Como se ela tivesse, então, realmente, ó, sendo já engolida por aqui, não sei. Mas, ou então entrado com muita força, enfim, mas de todo jeito ela não, ela não somou nessa sua história, né? E agora também a perspectiva aérea com certeza seria algo muito importante, onde a gente teria, então, a divisão dos nossos planos. Eu tenho, até então, nesse momento, o meu primeiro plano tão pesado quanto o nosso fundo. E a partir do momento que eu faço isso de forma contrária, eu vou fazer uma seleção aqui bem estranha mesmo da modelo e do cenário. Mais ou menos aqui assim. A partir do momento que eu faço isso ao contrário, criando aqui um Curves e elevando essas áreas aqui de luzes, porém eu vou fazer isso com a máscara invertida. Agora sim, então, eu começo a trazer a leitura sequencial para o meu telespectador não eu quero que você observe exatamente olha esse primeiro plano Depois você vai fazer a leitura pelo segundo plano Depois o fundo, depois o céu Então a partir desse momento a gente começa A criar essa sequencialidade na sua leitura O que é extremamente importante Além de ser realista né? Porque a manipulação de imagens Ela está composta de coisas que é presente na natureza Falando novamente galera Porque isso é muito importante A gente entender, a gente estudar e observar a natureza É extremamente importante Para a gente estar tá fazendo uma manipulação de imagens E isso daqui nada mais passa do que a perspectiva perspectiva aérea. Com isso que eu já falei até mesmo aqui no canal e para você que não entende, nunca soube, nunca ouviu falar assista o meu vídeo aí porque você vai gostar bastante vamos nessa agora então para a nossa próxima. Meth by Productions mesma coisa aqui, Meth é, os dois primeiros assuntos que eu falei também aqui sobre a forma de atenção, né? Essa lua, ela seria absurdamente difícil de ser construída na fotografia, a gente precisaria de uma lente de mil milímetros e o fotógrafo teria que estar tá aqui a 10 quilômetros dessa modelo, então, na fotografia não é muito interessante, para o realismo não é muito interessante. É claro que, pô, visualmente, artisticamente, pode ser legal sim, mas talvez não tão grande. E se você quisesse colocar grande, eu acho que ela poderia, então, ficar mais centralizada. Ela não parece estar muito centralizada junto com o relógio. Parece que esse, esse lado aqui está maior do que esse outro. Então, fizesse isso daí combinar um pouco melhor. Mas, enfim, vamos nessa agora. Então, pular para essa parte de baixo. Isso daqui me chama muito mais atenção depois que eu venho aqui para baixo. Sendo que deveria ser completamente ao contrário, né? A gente vir com o um olhar aqui para o nosso modelo, ponto principal, e depois entendesse, depois observasse. E nem precisa fazer uma leitura realmente do restante. Então, aqui é somente observar. Pô, que legal, tem uma lua aqui no cantinho. Som uma lua bem pequena, um pontinho mesmo Já ia resolver total seu problema Mas agora aqui então Como eu tenho uma lua muito grande Ou então uma luz né, muito forte aqui na parte de trás Toda essa parte aqui da frente Seria então o que? A nossa silhueta Seria tudo escuro Caso você queira então simular que tinha um holofote Aqui muito grande que estava então Atrás da câmera, né, que estava iluminando todo o nosso modelo Beleza, mas só que de todo jeito ficou, acho que, muito iluminado. Tá ainda muito claro aqui essa parte do rosto dela, com uma separação muito dura da passagem de sombra para luz aqui eu vejo sombra nessa área aqui, e aqui logo em seguida eu já vejo luz, uma luz absurdamente forte, e depois o restante sombra, então tivesse feito uma passagem um pouco mais tranquila nessa parte, os olhos, eles estão no meio entre escuro, e depois vem uma área muito clara e muito colorida também, talvez poderia ser um pouco mais escuro aqui realmente, não é muito legal, por mais que seja bonito, mas não é muito legal deixar ele muito iluminado, assim ó, Deixei ele um pouquinho mais, é, mais tranquilo realmente Não acho que eu exagerei até mesmo Poderia colocar um pouquinho mais claro também Mas enfim Aqui o seu cabelo Deveria ter também um pouquinho mais de detalhe Na verdade bastante de detalhe ó. Vindo toda essa parte aqui de fora Deveria ter alguns fiozinhos Por mais que pouco saindo Mas deveria sim ter os fiozinhos Ou então esse rim light né, Que é a luz que está contornando o seu modelo Não ser tão forte assim ó, Vindo pintando aqui talvez mais fios esse Green Light aqui em volta dela teria que ser um pouquinho mais suave. Ele entrando um pouquinho então mais aqui no seu cabelo, não sendo assim simplesmente em volta aqui do cabelo dela. Mas enfim, isso daqui já ia ficar interessante. E agora por fim também algumas sombras, né, que poderiam ser melhores trabalhadas aqui. Do seu som, por exemplo, teria que ter uma sombra um pouco mais indo para esse lado aqui. Aqui na guitarra para lá. E a sua modelo também que faltou bastante de sombra aqui toda em volta dela. O chão você já corrigiu, você colocou o desfoque aqui nessa área, fez o foco então naquela linha ali, depois o restante manteve foco, na verdade, então o restante que deveria continuar o desfoque junto também. Mas é isso então, essas daí foram as minhas principais correções e vamos para a próxima. um PSD, um dos estrangeiros que estavam participando aqui também, queria que vocês estivessem entendendo perfeitamente tudo que eu estou falando, aliás, do que esse vídeo vai ter também legenda. Então, para você que está assistindo, pode adicionar a sua legenda. Cara, eu acho muito da hora a sua imagem, ela também combinou bastante. Apesar que também tá aí no meio termo, entre ter muitas informações e as informações também estarem interessantes, estarem somando bastante com a sua arte. O que eu acho que a gente poderia fazer, seria então separar um pouco melhor esses planos, porque tá tudo muito junto, muito, muito próximo da modelo, tudo muito focado, e poderia separar um pouquinho mais, primeiro, através das luzes, colocando então mais ainda ring lights aqui em volta, vou colocar o blend mode, colocar uma cor um pouco mais azul, então colocado um pouco mais de ring light nesses Objetos aqui do lado Esse daqui é um pouco ainda mais claro Esse daqui teria em todos os cantos praticamente ó, Todas as áreas estariam recebendo luz Aqui também a mesma coisa Esse é a mesma coisa vindo um pouco mais para cá Perfeito, e eu fazer todo esse Ring Light aqui, separando um pouco mais esses planos Mostrando onde é o começo E onde é o final de algum asset seu Depois também Transformá-los e um pouco esses elementos né, é, Em um pouco mais Movimento, como que eu curto criar movimentos aqui Através da ferramenta Smooth Tool. Posso vir com ela. Puxando um pouco mais para cima. Um pouco mais para baixo. De forma bem sutil aqui com o meu mouse. Assim eu já vou criando alguns movimentos. E eu vou então separando cada vez mais as informações. Mostrando para o telespectador. Pô, observe o que está focado. E depois vem para o restante do meu cenário. Mais ou menos assim. Ó, todo esse tênis aqui também. Talvez esse controle. Enfim. A gente vai ter então um pouco mais de diferença. Uma imagem que... Tem um ponto focal principal e depois o olhar vai se levando para o restante. Apesar que a luz já está levando aqui para o nosso modelo, né? Mas ainda assim tem muita luz, tem muita informação. Então é algo que é legal a gente tomar um pouco mais de cuidado. Porém, é isso aí. Obrigado por ter participado também. Vamos nessa para o próximo. Matheus Silva. Outra imagem que também está muito agradável. Eu curto muito abrir ela. Minha primeira observação é algo bem interessante realmente. O que eu acho que poderia ser melhorado seria algumas texturas, aqui no início eu vejo que a modelo, todos os elementos aqui, eles estão com contraste bem pesado, porém o nosso chão não está. O que eu aconselharia? Talvez retirar o contraste dos elementos, porque eu acho mais interessante como está o chão. Por exemplo, aqui a gente acabou perdendo um pouco de informação, um pouco de detalhes. Aqui também no, no urso quase começou a perder um pouco de detalhes, mas principalmente esses contrastes muito pesados aqui dessas gramas. Eu gosto mais da leitura de algo um pouco mais suave, um pouco mais soft. Então, eu acho melhor retirar todos os contrastes dos ácidos seu ou então aplicar no seu cenário, para ficar um pouco mais clipado tudo isso. O tapete já tá tudo certinho, eu acredito. Acredito que não tem o que fazer de correção. As sombras também aqui ficaram bem interessantes. Apesar que talvez. Essa sombra somente do. Do seu gramado aqui. Poderia ser um pouquinho mais para o lado. Um pouco mais aberto aqui assim. Na verdade. Mais ou menos assim talvez. Aqui no seu modelo também a mesma coisa. Um pouco mais para cá. Aqui no seu urso, um pouco mais para lá. O que eu acho que poderia ser realmente agora melhorado. Seria a parte de trás aqui do seu cenário. Além dessa parte do contraste. Mas isso daí vai ser uma coisa muito simples. Mas a parte de trás trans, é, trouxesse então. Esse horizonte seu... Um pouco mais para baixo. Quase que não aparecendo até mesmo, talvez. Porque assim eu tenho um horizonte... Aqui assim, nessa imagem... Nessa parte do primeiro plano... E um outro horizonte aqui na parte minha do céu. Então, isso daqui também... É, traz complicações na leitura da sua imagem. Então, excluísse esse horizonte aqui, colocando somente toda essa área aqui de realmente céu. E por último, esses pássaros aqui, poderiam ser retirados ou então colocados aqui um pouco mais para baixo, um pouco mais próximo da nossa realidade. Porque aqui, é pássaros não voam né, realmente muito alto, absurdamente alto assim. Então, colocado eles acima das nuvens, eu acho que já estava bem interessante. Mas de todo jeito, então. Essas são as minhas correções. Coisas bem simples, porque a imagem também já estava super agradável. Vamos nessa para o nosso querido Nathan. Nathan, eu curti bastante, cara. Você conseguiu clipar já bastante coisa as suas notas aqui ficaram muito bem clipadas, tem um efeito também aqui de aberração cromática que eu curto bastante o seu céu, tá tudo muito agradável umas cores muito bonitas, nada muito forte nada muito também leve é, o que eu acho que poderia deixar um pouco mais leve na verdade, como por exemplo aqui a parte das sombras, perdeu a informação aqui a parte das sombras, perdeu a informação e aqui também seguindo, então como eu tenho uma luz muito forte aqui na parte de trás então a minha sombra, ela seria um pouco mais reta eu posso pegar uma sombra aqui do meu próprio cenário. Ainda daqui ficou muito pouco. Um pouco mais forte. Mas elas seriam então um pouco mais retas aqui as suas sombras. Trazendo um pouco mais esse formato. E aqui também, ó. Minha modelo. A sombra dela teria um pouco mais pra cá, eu acredito. Não sei se essa luz aqui definiria. Eu acho que a sombra seguiria mais ou menos aqui assim. Esse formato. Deixa eu colocar aqui uma cor clara. Mais ou menos aqui esse formato, e aqui assim também o seu tênis um pouco mais. Agora, a principal correção que deveria ser feita realmente seria essa parte aqui do fundo. Eu vejo que já tem uma perspectiva aérea adicionada, porém a perspectiva aérea, ela é, se corrompeu, né, pela última montanha e também pelo seu céu. Eu vejo que essa montanha tá correta e essa daqui é como se ela estivesse na frente e não atrás. Então, toda essa área aqui dessa montanha, dessa aqui de trás, né, principalmente... Deixa eu tentar retirar essa seleção aqui... De forma bem rápida mesmo, eu acho que eu vou conseguir fazer isso. Mais ou menos assim. E aqui também esta mesma montanha. pegar um levels então, já que abriu leves levels. E eu posso então elevar as minhas sombras. Depois você colocaria também uma cor, tá? Mas principalmente elevar essas sombras aqui já vai ajudar bastante. para transformar essa perspectiva aérea como algo sequencial. Então já que eu tinha uma montanha com os meus pretos lavados... Tudo que vem atrás dela vai ter que estar tá cada vez mais e mais lavados, perfeito? Vamos nessa, então, para a nossa próxima. Quase acabando agora, galera, chegando nas últimas três finais. Paulo Game Over. Paulo que está sempre participando aí também dos desafios. Eu curti bastante, como eu disse, eu gosto dessa ideia da, de oriental aqui para esse modelo. Para mim, combinou bastante com isso daqui. E o que pode ser corrigido na sua arte eu acredito que, primeiro, algumas texturas como por exemplo a do chão, talvez você esticou ela, aumentou ela muito e isso acabou perdendo um pouco da sua qualidade, então ou você desfocaria também esses videogames aqui pra aí clipar um pouco mais, é, um pouco melhor com esse chão, mas de todo jeito na linha aqui que tá modelo, seria legal tomar um cuidado de colocar ele realmente o mais focado possível, na maior qualidade possível né, acabei de perceber um pequeno errinho aqui também de máscara, eu acredito não tenho certeza disso daqui, mas enfim agora os videogames eu disse, a gente poderia estar então desfocando eles, vou pegar aqui exatamente, ó, vou acabar gerando esse desfoque dessa maneira aqui mesmo, esse primeiro plano meu com toda certeza, vou aumentar um pouco mais, para ser um pouco mais prático, aqui ó, essa minha televisão, e se você quisesse depois, né, com certeza seguindo então pelo seu cenário também, o cenário seria interessante, dar uma desfocada e trazer aquela profundidade, né, a profundidade na imagem eu gosto muito, porque a fotografia é diferente do vídeo, a gente não consegue Gerar, né? A gente não consegue observar nada além desse exato frame que a gente tá vendo. Então, quanto mais profundidade a gente conseguir transmitir na nossa imagem, com certeza vai ficar mais interessante, porque a história dela vai seguindo, né? Sempre adiante. Então, isso daqui eu acho que ajuda bastante. E agora, alguma correção, que é exatamente a luz e a sombra. Como eu tenho uma luz muito forte vindo aqui da TV, então eu teria que também ter um pouquinho mais de sombra aqui nesses meus tentáculos, por exemplo. Ah, nessa parte aqui de trás, teria que ter sombra aqui nessa parte toda também vou pintar aqui de forma bem rápida mesmo não vou ficar me preocupando muito com resultados aqui e esse daqui é a mesma coisa depois você vem, pode vir aplicando também um pouco de luz na verdade quase que deve essa luz deveria ser um pouco mais branca do que azul realmente, mas depois de longe a gente vai entender o que eu quero falar tá, mais ou menos assim, aqui desse lado também eu já teria um pouco mais de luz e aqui nessa parte da frente também você poderia colocar exatamente a mesma coisa. Na sua modelo também, ó, iluminar um pouco mais essa parte tão da frente dela. Colocar um pouco mais de volume aqui nos dedos talvez. Mais ou menos assim. Aqui ficou muito branco, né? Poderia ser um pouco mais de tonalidade de pele realmente. Eu sei que é pensando em trazer essa luz. Mas então assumisse isso novamente, né? Colocando um pouco mais aqui na frente. Então também. E aí sim fica mais fácil para o telespectador, né? Entender exatamente qual que é a ideia. E depois de aplicar toda a sua luz... Que eu apliquei de forma completamente errada, mas nós vamos colocar exatamente a nossa sombra que acabou faltando aqui da nosso modelo. Poderia fazer de várias formas, selecionando aqui e fazendo tudo, mas eu vou fazer de forma um pouco mais simples mesmo, apenas pintando aqui da forma que eu acho melhor. Mais ou menos assim, como preencheu aqui o meu Game Over, eu não vou fazer uma seleção, então eu vou colocar aqui um Blend Mode, como por exemplo o nosso Color Burn. Hum, vive de Light, ficou perfeito É, aqui seria um pouco mais Retirando um pouco mais, né Mas principalmente tem que ter essa luz Essa, desculpa, essa sombra Aqui no seu videogame também, né Independente do jeito que fosse ser feita Mas ela teria que ser feita De todo jeito, então Isso daqui ia trazer um pouco mais ainda da profundidade E com certeza do realismo Então somente esses dois ajustes, né Aqui ten os tentáculos para a gente conseguir observar, como eles já ficam muito mais, então, ambientados, né? Observando de longe, sempre vai funcionar, mas o interessante é fazer com mais cuidado, né? Com o zoom um pouco maior, o brush um pouco menor, e assim fazendo tudo isso de forma perfeita. É esse então o meu feedback, vamos nessa para as duas últimas. PR Design Pablo. Cara, também é uma imagem muito agradável, eu gosto bastante de observar ela, cores bem interessantes, né? Mas ao mesmo tempo que muita informação e muitas luzes, tudo muito iluminado quando eu tenho tudo muito iluminado, diferente quando eu tenho um contraste área de luz e sombra que eu observo ou não observo quando eu tenho tudo muito iluminado eu estou querendo observar tudo, então do mesmo jeito também o olhar humano ele sempre vai começar a cansar com mais facilidade como que eu posso corrigir? escurecendo então é né, todo o restante, criando mais vinhetas, trabalhando através da vinheta por exemplo se escurecer e depois retornar a informação aqui da área de luz do seu céu com certeza, só quero demonstrar pra gente mesmo como a visão vai sempre ser levada pro ponto principal né, que é exatamente o modelo Então escurecendo realmente todo o meu cenário através de alguma vinheta E enfim é, Esse anjo seu aqui talvez Ficou uma informação também desnecessária eu Não sei se ele acrescentou em alguma coisa Mas no meu caso, na minha opinião Eu acho que poderia ser retirado Porque o mais bonito realmente já tá aqui embaixo Os olhos dela já tá bonita, a áurea já tá bonita Então é exatamente essa parte aqui Que deveria ser realmente trabalhada E o telespectador deveria ficar Se concentrando aqui nessa área Agora com a áurea também muito grande, vou colocar aqui novamente um blend mode, alguma corzinha. Toda essa parte aqui do cabelo dela seria branco, ficaria absurdamente iluminado. Então, toda essa parte praticamente não teria realmente sombra, né? Seria isso daqui, ó. Branco, branco mesmo. E agora depois aqui também, a sua asa. Colocando então esse efeito aqui da sua áurea, né? Por tudo, não somente da sua asa, mas por todo o seu cenário. Vou colocando um pouco mais aqui, eu vou não fazer muito não, só pra gente conseguir observar e a mesma coisa então aqui desse lado galera, se você tá curtindo esse vídeo, assistindo o vídeo até aqui por favor, eu agradeço muito pelo seu apoio, compartilhando isso daí com seus amigos e deixando principalmente aí também o seu comentário esse daí é o mais importante de todos, que é onde vai estar me ajudando ao YouTube entender, né, que esse vídeo realmente é importante e ele vai começar a divulgar para mais pessoas então, mais ou menos assim duas layers, opa eu já consigo, então, demonstrar para o meu telespectador o que, que deveria ser realmente observado, beleza? E vamos nessa, então, agora, galera, para a nossa última arte, Sand Designer. Cara, você estava seguindo perfeitamente bem essa arte, porém, tem dois grandes erros aqui. A montanha tá legal, o carro tá legal, a perspectiva e o plano aqui caberiam muito bem, porém, o principal deles é o seu chão. O chão com certeza foi o matador de sua arte, por quê? Primeiro que ele está desfocado, então toda essa área aqui da sua, da sua área seria também desfocado e ficaria somente a montanha e a lua. A sua lua está muito grande, aquele mesmo problema, porém aqui o fotógrafo sim poderia estar absurdamente longe, 5, 10 quilômetros do modelo e conseguiria essa fotografia. Vamos supor que isso daí fosse possível realmente... Mas de todo jeito, não sei, poderia diminuir um pouquinho Mas vamos focar aqui no chão Primeiro, então ele está desfocado Teria que ter todas essas informações A modelo, as notas, o carro Tudo isso também seguindo essa informação Desfocados E o segundo é a sua proporção, a sua perspectiva O seu plano também aqui da parte do chão por mais que a pessoa, novamente, não conheça nada de manipulação de imagens, nada de Photoshop, nada de fotografia, mas ela conhece de estradas. Todo mundo já passou por uma estrada e todo mundo já viu essa faixa aqui de pedestre ou de qualquer coisa, né? De, de rua mesmo. Então, como que ela é, realmente é, né? Ela é mais ou menos na tamanho de uma metade de uma mão e nunca assim no tamanho aqui do próprio tênis, né? Então, aqui no caso, corrigindo isso, a gente sabe que uma faixa seria mais ou menos aqui... Dessa... Desse tamanho, mais ou menos... Não we'll sei mm -hmm. E não do tamanho do tênis... Quase do tamanho da própria modelo... Ou então até mesmo da roda do carro, né? Então... Tomado um pouco mais de cuidado com isso... Porque as pessoas sim... Elas vão notar que isso daqui é uma manipulação... A partir de algo... Muito simples... Que independe do conhecimento dela... De Photoshop ou de arte... Mas ela vai entender da vida, né? Então... Como é um elemento que a gente realmente conhece... Todo mundo sabe como funciona a faixa... Então também é um elemento que a gente tem que trabalhar... De forma perfeitamente... Por mais que seja simples... Pô Rafael, mas era só a faixa... Sim, realmente... Mas... Exatamente ela... Que que traz que trouxe né exatamente essa ideia minha de que a sua imagem é uma manipulação o restante estava seguindo super bem somente seguir essa informação e ia ajudar bastante mesmo para ela ficasse para que ela ficasse completa Bem galera, chegamos então ao fim do nosso desafio. Eu espero muito que vocês tenham aproveitado. Eu curti bastante de ter feito ele, apesar que esse vídeo deveria ter saído talvez alguns dias atrás. Mas eu estava ocupado lançando meu novo curso e isso realmente me tira bastante tempo. Mas de todo jeito, muito obrigado a você que participou do desafio. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo por completo. E a gente se encontra então em um próximo vídeo.